E aí, pessoal, tranquilo? Questão de número 27 da prova de 1982, tá? Eu vou começar a trazer aqui as questões mais é, modernas da ESA, podemos dizer assim, a última prova da ESA, logo com ela acabar essa daqui. Prometo para vocês. Então, eu vou alternando. Uma prova antiga, uma prova mais atual. O pessoal que está trabalhando na matemática básica, o pessoal que está estudando é, para a prova atual da ESA. Beleza? Então, fica aí que a gente vai resolver a questão de número 27. E para quem não tem aí o PDF, ó, vou mostrar a questão para vocês. Ó. Diz aí, efetuando x2, ao quadrado, pura questão de potenciação, né, propriedade da potenciação. x elevado a 2 elevado a 3 menos x elevado a 3, que está elevado a 2, mais x elevado a zero. Encontramos, pessoal, quando eu tenho um expoente, né? e um outro expoente aqui observe que isso aqui nada mais é que a multiplicação por de 2... né 2 com 3 aqui. É diferente, isso aqui eu sempre friso com os alunos, que de, né, no caso, x elevado a 2, que está elevado a 3. Isso aqui é totalmente diferente dessa expressão aqui, tá? Ali a gente tem x elevado a 2, o cubo de x elevado a 2. Aqui eu tenho x elevado a 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 é um número e x está elevado a isso, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui x elevado a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, eu tenho aqui x elevado a 8. E aqui eu tenho um produto, porque é uma potência de uma potência, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho x elevado a 6 também, mais x elevado a 0. Observe que x elevado a 6 menos x elevado a 6 é 0, que são dois valores iguais, mais x elevado a 0. Qualquer número diferente de 0, né, e faltou essa, é, eu, eu.. assim, é... Nas questões mais atuais, né, essa questão poderia ser anulada, porque ele não falou se x pertence, a qual conjunto numérico pertence o valor de x. Porque a gente sabe que tem uma indeterminação se o x ali fosse é, zero, né? Zero elevado a zero, a gente tem uma indeterminação, tá pessoal? Então, claro, né, a gente vai trabalhar aqui para lembrarmos das é, propriedades da potenciação, por isso que eu deixei essa questão aqui. Então, x elevado a zero, a gente sabe que qualquer número elevado a zero diferente de zero é igual a 1. Então, mostrando aqui o resultado para vocês, vocês vão ver que a resposta correta seria a letra C, lembrando apenas dessa, desse pequeno detalhe. Tá bom, pessoal? Então, uma questãozinha aí bacana, tá? Se você aí não tem a, a prova, né, ou ainda não está na nossa comunidade lá no Discord, eu vou deixar na descrição aí do vídeo da nossa comunidade, né, que é onde você vai fazer o download da prova também. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu!